Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Hoje eu vou falar pra vocês as três coisas que eu mais gosto aqui no meu bairro em Dublin, na Irlanda Uh, que mentira, ela da na Irlanda Gente, uma das coisas que eu mais gosto no meu bairro Aquela é do lado da Hair Street. Olha lá como ela tá linda de Natal. É uma das principais ruas aqui de Duffy comerciais. E tem apenas quase na esquina da minha casa com nova. <risos> Onde eu essa esquina? Então lá a gente tem o The Church pra poder a gente encher a cara. Depois do decorar a ressaca a gente pode ir no McDonald's, encher a pancinha. Aí vai pra casa descansar e no dia seguinte vai pra Pembers, Gastar todo o dinheirinho Gente, é muita felicidade Não tem como não gostar daqui, não. Outra coisa que eu gosto muito no meu bairro É que ele tá sempre super movimentado Por ser o centro da cidade Toda vez que você passa na Avenida Principal com você e pra você está assim, ó Outra coisa legal de morar aqui no centro de Dublin É que tem muitos artistas de rua Quando você passa nas avenidas principais do comércio Você sempre encontra alguém cantando E eles são muito bons É aquela coisa que você para para escutar E dá as tips, né, as, as gorjetas para ajudar aquele artista E é muito bom de ouvir eles <música> E você, quais são as três coisas favoritas do bairro que você mora? Deixa aí nos comentários pra eu conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Continue me acompanhando no Desafio Criativo. Hoje é o dia... já perdi que dia que é. Mas até o último dia desse mês tem vídeo todo dia aqui no canal. Então, até amanhã. Tchau! Ah, não esquece de acompanhar o meu amigo Jimmy, tá aqui nos cards. Ele também tá fazendo desafios, os vídeos dele estão ótimos. Então você não vai se arrepender de ir lá acompanhar também, tá bom? Um beijo e até amanhã.